Fala, Maurinho, beleza? Eu vou te mandar em vídeo, fica mais fácil para você entender a, a estratégia. Maurinho, o que a gente precisa fazer, cara? É criar um, um, uma, uma, uma prática, uma, uma lógica de publicação de conteúdo para que a gente consiga ter material para trabalhar os teus anúncios, entendeu? Então, o que, como funciona? Não quer dizer que você precise fazer publicação e postagem toda hora, todo dia é, no teu, na tua página, do teu Facebook e do teu Instagram. Óbvio que é bom, quanto mais você fizer, melhor é. Mas a gente consegue trabalhar esses, essas publicações de forma estratégica, de, uma, de um jeito que você não precisa ter é, aquela carga de trabalho, de ter que toda hora ficar postando, mas que eu consiga ter conteúdo para fazer os anúncios. Entendeu? A gente consegue achar o meio termo. Porque como, como que funciona? É, eu estou trabalhando aqui, como que, é, como que funciona a estratégia? Eu vou criando aqui os anúncios para público frio, Tá? É, por exemplo, que está rodando agora, público frio, para toda sexta-feira. Então, toda sexta-feira é, vai começar a rodar um anúncio a partir das 4 horas da tarde. O anúncio é esse aqui que você fez, ó. É, pensando em matar a fome, deixa aqui é, com a equipe, a equipe do Maurinho e Bia. Eu coloquei aqui, acrescentei, né? Clique em ver cardápio e peça online. Então, a pessoa clica aqui no cardápio. Essa é aqui a publicação, ó pessoa clica aqui ver cardápio é direcionado direto para o seu pro seu cardápio tá então essa é uma estratégia é essa é, é, é o início da estratégia vamos dizer assim porque eu preciso gerar engajamento então eu preciso ter mais opções de publicação dentro da página ou criar mais anúncios específicos Não precisa nem tá na página mas eu consigo criar anúncio é, sem precisar necessariamente publicar na tua página para que a gente comece a aumentar o teu público específico que é o teu público personalizado que são essas pessoas aqui ó, pessoas que viram vídeo do facebook né? então eu tenho aqui ó, viu o vídeo do facebook nos últimos 365 dias então nós temos aqui 5.500 pessoas né? eu preciso ir atualizando esse público e fazendo com que mais pessoas engajem com você para que a gente consiga é, entregar para eles anúncios específicos e aí sim, para essas pessoas a gente fazer as ofertas, entendeu? Deixa eu só atualizar aqui. É, por exemplo, você tem esses vídeos aqui. A gente consegue puxar só os vídeos do último um ano. Tá? Então, são vídeos de pelo menos 3 segundos. Pessoas que viram pelo menos 3 segundos. E é Facebook e Instagram, é tudo junto, Tá? mas dos últimos 365 dias então esse público ele começa a se tornar um público morno porque são pessoas que já viram tua marca, já interagiram com você já clicaram aqui, ó, por exemplo, na tua publicação ó, é, pessoas alcançadas, alcançamos 267 pessoas mas 7 pessoas só engajaram tá? então você vê aqui, das pessoas que nós alcançamos aqui só 7 engajaram essas pessoas que engajaram com a tua publicação, elas caem aqui, ó, pessoas que se envolveram, envolvimento no Facebook, nos últimos 365 dias. Então elas caem aqui nessas 5.100 pessoas. Quem engajou com você quer dizer que gosta do que você está publicando, gosta dos seus produtos, conhece a sua marca. Então para essas pessoas nós vamos começar a entregar promoção. Então para elas eu vou pegar aqui, vou criar um anúncio específico, ó. Tem aqui só esse público aqui. Então, para eles, eu vou criar aqui um anúncio. Ó. Criar anúncio. Eu vou lá entregar para essas 5.900 pessoas, por exemplo, um anúncio específico é, dizendo o seguinte: é, peça da segunda-feira das 8 às 10 da noite. Vamos supor que segunda-feira é o seu dia mais fraco. Peça das 8 às 10 da noite e ganhe uma Coca-Cola de um litro. Né? Pedindo o lanche tal, você paga de 30, você vai pagar só 15. E só para essas pessoas. Por quê? Nós vamos fazer um anúncio que chama Chutar para o Gol. Vamos fazer um anúncio específico só para quem é o teu público. Só para quem engajou com você. Só para quem tem interesse naquilo que você está vendendo. Por isso que a gente precisa primeiro aumentar a quantidade de público frio. E fazer o máximo de, de, de publicações de início aqui para o público, público frio. Quem é o público frio nesse caso? Quem mora em Rolândia. E aqui eu estou separando por CEP, né? Então aqui a gente está chegando aqui, ó. Em Rolândia, idade de 18 a 50 anos, de todos os gêneros. É um público amplo, dá 46 mil pessoas. Dessas 46 mil pessoas, nós vamos filtrar todas elas. Então fazer chegar o máximo número de pessoas possível, né? Isso a gente consegue com o tempo ou com, com a quantidade de você, Ah, investe lá mil reais. Tudo nessa, nessa, nesse público. Eu vou chegar às 46 mil pessoas rapidinho. Aí vamos filtrar dessas 46 mil pessoas, é, quantas que realmente interagem e engajam com aquilo que você está produzindo, que gostam do teu produto. Né? Que aí cai aqui. ó Aí nós vamos aumentar de 5.100, vamos lá para 20, 30 mil pessoas. Entendeu? Aí sim nós vamos entregar a oferta e promoção só para quem interage. Então entende a lógica do funil. Né? Primeiro entregamos para todo mundo, dessas pessoas que envolveu, elas se tornam um público morno e aí cai aqui na nossa rede e para essas nós vamos começar a mudar as publicações e começar a entregar oferta e promoção. Tá? Então é um passo a passo que a gente precisa ser feito. E o que precisa fazer para esse passo a passo acontecer? precisamos fazer as publicações. E aqui entra nesse manual que eu te mandei aí, tá o que postar, né? E aí, o que que o, o, quais são as sugestões principais, né? Às vezes você fica em dúvida, pô, mas o que que eu vou postar? E aí entra naquele cara que você falou lá que que talvez vocês vão contratar para fazer as imagens e foto, né? E o que que nós vamos pedir para ele? Bastante imagem e foto. É, principalmente food porn, é, e que é foto né, foto food porn e vídeo food porn que são aquelas imagens que dá vontade de você comer o hambúrguer, entendeu? o cara pega o hambúrguer macio, tira uma foto dele cortado no meio ou põe o hambúrguer rodando assim numa plataforma, saindo a fumacinha né? pega a batata frita acabada de fritar assim, colocando na bandeja né? tirando do fritador assim e tal, são as imagens bonitas do teu lanche, tá? isso... Vai servir não só para os anúncios, mas vai servir também para as postagens orgânicas. Vai servir para o seu cardápio lá na frente na hora que você for atualizar. Para o seu cardápio digital. Então compensa, é, às vezes, fazer essa contratação sim. E o que, que nós vamos orientar esse cara? Daí por isso que eu pedi para você, ó, vamos estar junto Porque eu vou precisar de bastante foto e vídeo food porn. Não precisa ser editado, ele pode ser cru. Tá? Fotos reais dos seus produtos. Então foto real do produto... É, na bandeja, foto real do produto dentro da embalagem, foto real do produto em cima da mesa, né, foto real do, do teu produto, tá? Foto bem feita, mais real. É, aí precisamos gravar depoimentos de clientes satisfeitos. Então, quanto mais depoimento a gente conseguir gravar, melhor, porque esses depoimentos vão servir para utilizar isso daí nos anúncios e utilizar também postagens, é, imagens e fotos de bastidores. Essa do depoimento e os bastidores não está nem seu o cara fotografando para você. Isso é você mesmo que pode estar tá fazendo aí no seu dia a dia. Tá? É, chegou um cliente aí, você, pô, você conhece o cliente, sabe? O cliente é bastante tempo aí teu. Pede para ele mandar um vídeo falando bem. Ou o cara recebeu o lanche em casa, pede para ele fazer uma foto dele comendo o lanche. Né, ou está aí na lanchonete, grava um videozinho com ele, pede para ele falar o que acha da, da, do Maurinho. Ah, tem um cliente que é antigo, tem, deve ter bastante cliente que é, que é antigo aí. Pô, eu venho no Maurinho e Bia desde quando os caras estavam lá em tal lugar. Né? Ah, recomendo e assim por diante. É, bastidores, mostrar o que tem por trás do balcão. Como que funciona, você fazendo hambúrguer, você processando hambúrguer, você embalando hambúrguer, fritando as batadas... As batatas, fazendo o suco, né? embalando aquilo, colocando no, no pacotinho e colocando no, na moto para sair para entrega. Esse tipo de, de, de imagem vende bastante e é muito boa. Faz o depoimento, faz os bastidores e manda para mim que eu vou editar e vou transformar em anúncio. Para que mais pessoas de Rolândia conheçam o Maurinho, lembrem do Maurinho e se tornem público morno engajando com vocês. Tá? History e Rios. Fazer o quanto mais der, melhor. Tira uma fotinha. Acabou de sair o pedido? Tira uma fotinha. Acabamos de entregando o pedido para o fulano de tal. Pá, marca o cara e, e faz o history. Né? Ah, não consigo fazer e postar agora porque está correria. Faz a foto e separa um, dia do seu, um horário do seu dia que você tem mais tranquilidade e faz todas as publicações. Né? Mas todo dia. Tirando foto. Mostrando o dia a dia da loja. É, foto dos bastidores. Foto dos bastidores. Foto da entrega, foto do cliente, usar GIF, sticks né, foto do produto, né? memes. É muito, muito legal porque meme aumenta bastante o engajamento. Né? Então, procura, tem sites, eu posso até procurar para você mandar aqui alguns links de sites que já tem um meme pronto, você só troca as frases né? e adequa para o teu negócio. E enquetes, né? você prefere qual, bacon ou sem bacon? E aí eu entro aqui e vou te dar uns exemplos, ó. E aí, é, essa parte aqui é importante que você entenda bastante. Tá? Porque isso vai ser embasamento para você produzir aqueles conteúdos lá em cima. Que são os conceitos de públicos. O que é público frio e o que é público morno. Público frio são as pessoas da cidade que não te conhecem e, ou que nunca compraram com você. Ou que comprou faz muito tempo, que não tem hábito de comprar com você. Mas principalmente as pessoas que não conhecem o Maurinho e Bialanche. Ou que não lembram do Maurinho e Bialanche na hora que estão com fome. A gente tem que transformar essas pessoas em público morno. E como faz isso? É, fazendo publicação, entregando para eles, através daquelas, daqueles anúncios, aqueles anúncios que eu te mostrei. Então você vai é, transformar essas pessoas de público frio em morno. É, então o objetivo nosso principal de tudo é esse, é chegar no maior número de pessoas possível de público frio e transformar esse público morno. Quem é o público morno? É a pessoa que te conhece que interagiu com a sua publicação em alguma forma, seja curtindo, compartilhando, assistindo os seus vídeos, né? é, e os, os vídeos de posts e anúncios, ou as pessoas que já compraram e que compram de você com frequência. Tá? E, e assim a gente consegue ter a estratégia de fazer o que? É entregar bastante conteúdo, primeiro para essas pessoas que são público frio, e depois transformar elas em, em, em uma, uma grande quantidade de pessoas em público morno. E para as pessoas de público morno, é, a gente vai entregar os, o, as ofertas. Eu já falei isso no começo, mas agora eu vou te falar mais especificamente. Então, o que, que nós vamos publicar para cada público? Para o público frio, a gente vai, nós vamos publicar é, imagens, fotos e vídeos dos bastidores, e tudo aquilo que eu te mostrei ali em cima, só que sem pedir para os caras comprar nada. Então aqui não vai ter oferta de lanche, não vai ter preço, não vai ter promoção, você não vai fazer. Não vai dar brinde, não vai fazer nada. Você vai fazer as postagens de acordo com o que está aqui. Tá? Depoimento, para fazer o maior número de pessoas interagirem com você, porque eles gostam do teu produto, que eles gostam de lanche, que eles gostaram daquela foto bonita. Tá? E eles vão fazer pergunta, vão compartilhar e você vai responder e tudo mais. Então, nessa etapa do público frio. Você não vai oferecer e nem pedir nada Você não vai pedir para clicar em botão Você não vai pedir para entrar na sua página Você não vai pedir para ir no teu cardápio Não vai pedir nada O que, que você vai postar? Vai postar... É, eu vou te dar alguns exemplos de temas né? É, você vai perguntar qual que é o seu favorito Daí você posta lá o Prime Bacon e o Club Salad Qual é o seu favorito? É, marque alguém que te deve um desses E coloca lá uma fotona bonita do lanche Marque três amigos O último que responder te deve um desses E marca lá uma foto de um outro lanche né? Na hora do lanche você come tudo Ou guarda para comer no outro dia Esse né? tipo de, de, de perguntas assim né? Você prefere milho ou ervilha Você é do time do bacon Curta e marque um amigo Que vai, é, que vai um prime bacon para você Um amigo que vai pagar né? Aqui faltou colocar aqui Que vai pagar um prime bacon para você é, Se você não gosta de bacon Comente comete eu quero Um X frango sem bacon entendeu se você não gosta de bacon comente eu quero um x frango de bacon e posta a foto uma fotona bonita de um x frango entendeu é, e não esquecer né de sempre falar qual que é a tua localização nessas publicações né é, entregamos em todos os bairros de rolândia porque sempre vai ter pessoas que por, por mais que a gente segmente, né pessoas de outra cidade ou de bairros que você não entrega que vão receber vão ver essa publicação em resumo é isso que a gente precisa fazer tá na primeira etapa porque depois, quanto mais a gente conseguir fazer isso de forma eficiente, mais nós vamos ter público para entrar na segunda etapa, que é o público morno, que são as pessoas que conhecem, que interagem com você. E daí, para elas, o que, que nós vamos fazer? Utilizar imagens e vídeos que não foram utilizadas antes, tá não é uma regra isso, muitas vezes a gente vai acabar usando. tá porque elas já viram lá atrás, né? Se elas são público, público morno agora, quer dizer que elas já interagiram com você quando era público frio. Então, provavelmente, elas já viram aquela foto do Prime bacon. Então, se aparecer a mesma foto, a mesma arte, é, a tendência é que ela não dê muita atenção. Tem que ser uma imagem diferente. Porque ali a gente vai colocar um CTA, que é o Call to Action, né? que é a chamada para ação, chamando ela para o delivery. Clique aqui e peça agora. Peça agora pelo WhatsApp. Clique em ver cardápio, né? É, eu fui usando aquela legenda estilo iFood que os caras usam né? que é aquelas copies mais ousada, né? é, você coloca lá imagine eu, você e a Netflix juntos e coloca um baita de um prime bacon bonitão, suculento né? com uma foto bem feita né? que tal me almoçar hoje? aquele anúncio é massa na hora do almoço se você estiver atendendo no almoço né é, aí aqui sim a gente vai fazer as ofertas, né? seu almoço por apenas 20 reais né? e aí o combo né, aquele combo do, do lanche com a coca e a batata né? Tô levando seu jantar para você É só clicar no link e escolher Estou levando seu jantar para você É só clicar no link e me escolher E aí manda para o cardápio né? Se você pedir, ganha uma coca de brinde né? Aí A gente põe só em horários determinados então ele só vai ver horário, só vai ver esse anúncio em determinados horários que você escolheu dar de brinde uma coca, ou em determinados dias, que aí entra naqueles ah o dia ruim de venda é na quarta-feira, então na quarta-feira a gente vai, nós vamos dar uma coca de brinde. Então, na quarta-feira vai rodar anúncio dizendo o seguinte: só me pedir que ganhe uma coca de brinde. E aí você coloca lá, me pedir por quê? Você coloca como se o lanche estivesse falando, entendeu? É, o teu almoço está quase pronto, ou a tua janta está quase pronta. Fique em casa porque hoje tem cupom de desconto. Lembra que você trabalha com os cupons? Então, fique em casa porque hoje tem cupom de desconto. Peça por aqui, clique no link, peça e ganhe 10%. Né? E aí a pessoa clica no link cai lá no cardápio e faz o um pedido. Né? tá pensando em comida, né, e tal, e aí vai, vai, é, tem várias opções aqui, né, algumas, né, várias não, algumas op opções que eu coloquei aqui, mas que a gente consegue ir trabalhando cada vez mais, mas é, essa é a lógica, entendeu, é importante você entender a lógica e, e entender o conceito, tá, é, você deve, é importante, você deve produzir sempre conteúdo constantemente para postar no seu feed, no seu history, além disso, você precisa produzir as imagens para as campanhas do público morno, então tem que produzir as imagens do público morno, por isso que é importante lá em cima você entender o conceito de público morno e público frio, o que, que é morno e o que, que é frio. E aqui você vê é, quais são as as possibilidades de produção de conteúdo. Né? Você entendendo esses dois conceitos, é, já vai facilitar, <coughs> já vai facilitar muito na hora de produzir conteúdo. Tá? Facilita muito mesmo. <coughs> Bom, independente de contratar ou não o cara, nós vamos dar. A gente vai, nós vamos dando nossos pulos aqui, produzindo os conteúdos e, e vamos levando essa, essa estratégia dentro desse desse conceito que eu te falei. Tá? Beleza? Qualquer coisa, se você tiver alguma dúvida, me dá um toque. Vamos continuar a conversa e vamos dando sequência na estratégia aí, valeu! E lembrando, isso é importante, que ainda a gente não no não decidiu em relação à instalação do pixel eu precisava mesmo instalar o pixel no teu cardápio cara teu cardápio não tem pixel então toda vez que alguém clica aqui vai para o teu cardápio eu não consigo capturar ela aqui eu não sei que ela que eu não sei eu não consigo pegar essa pessoa aqui por exemplo ó, do público personalizado quem entrou no teu site entendeu então esse é importante ó e é aqui que eu preciso ó, colar o URL do pixel do Maurinho ó. pega o URL do Maurinho eu clico aqui, ó. Ó, tá vermelho. O pixel do Maurinho tá em vermelho. Por quê? Porque eu ainda não instalei. Ele não tem pixel aqui, ó. Eu não tenho pixel instalado. Então, eu preciso instalar esse pixel para conseguir... conseguir ter acesso às pessoas que estão é, entrando na tua página. E falando em, em pixel, Maurinho, eu, eu analisando aqui, cara, eu tenho uma... Uma, uma, uma ferramenta instalada no navegador que eu consigo analisar o, as páginas que tem em pixel e o número do pixel, e eu vi aqui que no teu cardápio tem o um pixel instalado, velho. Ó. Tem o pixel ID, essa é a numeração do pixel, ó. final 61.33, mas esse pixel final 61.33 não é nenhum dos seus, porque ó, se eu for aqui em fontes de dados, na tua BM, né, na tua estrutura em pixel, ele tem o pixel é, Maurinho e Bia, né? final 6507, né? que está em vermelho, quer dizer, não está ativado, não tem nenhuma atividade, e tem o outro pixel, que eu criei, pixel de Maurinho e Bia Lanches, final 4932, também está desativado, propriedade BM Maurinho, e aqui propriedade BM Maurinho e Bia. É, das duas das tuas duas BMs não tem esse pixel não estão ativado então quer dizer o que alguém está usando o teu pixel cara tem alguém usando a tua página o cara que faz a página aqui instalou um pixel tem um pixel lá que roda na tua página então todo mundo que entra aqui esses dados estão indo para esse cara que é o dono desse pixel aqui ó então descobri isso aí velho